Já foi, vai! Não, não. Aí, meu mano, do futebol eu tô na zaga. Sou Luiz, pra você pode me chamar Gonzaga. Uma mulher muito doida essa cultura. Eu venho de ideologia, fazendo aqui a Literatura. Cê tenta acompanhar e eu te digo pra abrir sua mente, é melhor você abrir um livro Meu mano tá ligado, vem comigo, no é otário E mano bolado, sou tipo um bibliotecário Cê tenta acompanhar o dicionário, então se liga O meu dicionário, eu chamo ela de bíblia Então te acompanhar, é agora no improvisado Vem comigo agora, no não fui cê tá tratado Cê é bem chave, meu mano, quero ver me acompanhar Porque só ganha ideia forte, quero ver você chegar Quero ver você chegar agora, hein cacique 30 segundos de resposta para Cacique violentamente, DJ. Se cês amam essa cultura e odeiam a ditadura, grita hip. Hip. Se cês amam essa cultura e odeiam a ditadura, grita hip. Hip. Pode pai, moleque, tenta que eu tenho equilíbrio Até porque eu vou mandando que nós se destaca Cê fala propriamente, eu tenho que abrir um livro Pra você abrir sua mente, para jogar R pela capa Vou mandando, você entender Até porque, moleque, eu vou seguir na R.A.P Pode aqui na parada, cê fala de futebol Só que eu sei que cê nunca jogou uma pelada Com a mina na linha Vai vendo aí mulher que pode passar Só que agora na engatilha no pesado, tá ligado, você montou O assunto é rap, cê quer cita, futebol Só que agora mano improvisando Se é futebol eu sou peleu Para ter uma guerra aqui, mano Já terminou, volta 30 segundos Cacique na voz, mata ele, vai! E mata tá, ele, tá vai! Tá ligado aí, menor improvisado. E que o PS tá ligado pelo rap coroado. Até porque, moleque, de uma coisa eu sei: Já que o rei nunca foi humilde, o humilde vira rei. Pra você entender que eu vou dizer. Até porque, moleque, eu sigo na RAP. Eu falei que eu sou rei. E você tá de boca, no máximo cê é um rato, só serve pra roer roupa. Só que agora vai vendo moleque que rimando sempre agora eu chego em gatilho Porque é que assim que vai mandando um bagulho é louco, tá ligado? Sempre vai fazendo mano trocadilho Até porque moleque, eu vou mandando então Só que a realidade, sabe né, papo torto Eu sei que o pé do pai de Pedro é preto Só que pela pele também eu ser preta. preta Pelos polícia ele foi morto Uou! What? É senhora, mano Se eu tivesse escrito isso eu não ia conseguir falar, mano Puta vida tem resposta do outro lado, violentamente, Luiz na voz 30 segundos, mata ele aqui Essa ideia cê não viu, eu não sou um credo. Sabe por que eu não faço os cabinados, não tô vinhendo Melhor que respeitar no rap que comendo a colher Eu venho do lado representando as mulheres Sabe por quê? eu venho fazendo improvisação Sem minha tata, mas não sou suado. Rap é união, bagulho é muito doido No salho eu faço o gol mas não vai que o meu flow. Eu acelero nessa vida. Eu falo aqui, representando. Matar esse gigante eu sou Davi. Bagulho é muito doido no rap de trava. Olho de olhos na mão. Eu sou a boca que tu não fala. Então, mano, vai devagar pra acompanhar. Cê tenta, mãe, não consegue, é melhor você chorar. É isso então.